Como é que vocês estão, meus amores? Gente, no vídeo de hoje tá super estiloso, arrasador. Eu vou ensinar vocês a fazer essa peça. Essa peça não. Essa é estilização. Ai, que lindo, gente. Tá vendo? Mas se você quer ver detalhes, tá lá no meu Instagram Paula Tavares o Oficial. Se você ainda não me segue, pelo youtube e não me segue pelo instagram você mulher empreendedora que corre o sangue empreendedor tá esperando o quê? Corre, se inscreve, e fazer parte dessa família porque a gente está construindo uma história aí de sucesso e eu tenho certeza que quando você anda com pessoas de sucesso, sucesso você também tem. Então vamos lá, eu quero ensinar para vocês, sem mais conversa, vamos fazer isso acontecer. Então, vamos iniciar falando um pouco dos materiais que nós vamos precisar. Duas vaselinhas ou dois copos, um com água para diluir o pincel, é, tirando ali, removendo toda a tinta, o acúmulo de tinta que fica. Nós vamos precisar de um pedaço de tecido, não tá aqui agora, mas vamos usar. As tintas, eu tô usando aqui da marca Acrilex, a cor amarela, preto, branco e vermelho. Leoas, prestem atenção, não tô fazendo propaganda de marca, mas é a melhor que eu uso, não tem um do que me queixar. Vamos aos pincéis? Também é, uso alguns pincéis número 16, 4 e 14, todos os pincéis chatos. Para você fazer pintura em tecido, tem que ser os pincéis um pouco mais fortezinhos, né? Então, vamos lá! Olha que imagem show de bola! Antes de iniciarmos, quero convidar você a se inscrever no canal. Aperta logo aí esse link e faz parte dessa família. Vamos marcar uma altura aí de 25 centímetros da última chama. Como assim a última chama? É a chama que a gente vai se referenciar para não passar as outras, ok? Então, com giz de alfaiate, eu indico, eu não usei o giz de alfaiate porque eu fui burra, esqueci eu tinha aqui, mas eu esqueci você vai fazer todo o contorno na peça antes, treine um pouco treine porque você vai ter as ideias, vai criar as sinapses desse desenho na sua mente antes de passar para o tecido reforçando, giz de alfaiate não caneta minha burrice que eu fiz me perdoe mas use os jeans de alfaiate para fazer esse desenho acontecer no seu tecido jeans. Eu uso do, é, duas sequências de chama. A primeira, como eu tô fazendo agora, que é essa de baixo, logo na bainha da sua calça. E a segunda, que para lá na referência que nós marcamos, lembra? Da altura. Então, é essa altura que vai marcar para você não ultrapassar e não dar essa diferença quando você vestir a sua calça. Pega todas essas dicas, meninas, porque são dicas valiosas para você aplicar na hora de fazer essa customização acontecer. Com a sua vasilha, você vai pegar a tinta preta, um pouquinho só, com outro pincel limpo, coloca uma gotinha dessa água ali nessa vasilha, mistura, mistura e vamos com o pincel contornar esse desenho. Esse é o primeiro passo a ser feito. Contornar esse desenho, meus amores, vocês ainda não me seguem pelo Instagram? Tá esperando o que? Paula Tavares oficial. Lá eu posto foto, aí ah, eu posto muito legal, muita coisa boa. Conteúdo eu sempre tô pesquisando coisas interessantes para você que é a customizadora que faz esse trabalho acontecer e que tá aí desenvolvendo a sua função como produtora de conteúdos é para muitas outras mulheres. Pronto, nós fazemos esse desenho e agora com o auxílio de uma água, você vai molhar o pincel, tirar o excesso de água desse pincel e colocar essa tinta para dentro da sua chama, sempre molhando. Por que isso? Para que você possa formar com o vermelho, que é o próximo tinta, um degradê. Certo? Então, vai espalhando, vai jogando essa tinta pra dentro da sua chama, de forma muito tranquila, muito leve, e sempre molhando, tirando o excesso. Porque você tirou o excesso? Pra não borrar a parte de fora da chama, como a água, porque corre o risco de acontecer isso se você deixar esse pincel super molhado. Então, tira o excesso de água e faz esse trabalho muito tranquilamente. É um trabalho que vai exigir de você... É paciência e eu posso falar que é terapêutico. Outra dica valiosa é deixar a sua peça dobradinha assim, com uma referência do primeiro desenho do seu lado, certo? Para que você crie sinapses desse desenho e reproduza do outro lado. Vamos agora começar o vermelho. Quando você for pintar com o vermelho, você vai fazer um risco subindo e depois dando leve batidinhas. Porque essas batidinhas, lembra que a gente jogou água ali? Então essa água ela vai se misturar, ela vai se incorporar. E você vai ter aí esse degradê começando a acontecer, onde o escuro começa a ficar claro e aí o um negócio acontece nos próximos passos desse vídeo. Vai ficar uma coisa espetacular, essa mudança de cor que fica muito fashion se você você pode usar essa peça meninas para várias ocasiões uma festa uma coisa assim mais sabe rock and roll uma coisa super legal e vai ficar show você aparecer em alguns locais com essa peça super autêntica em falar em autenticidade vocês já conhece meu Instagram, o Instagram super autêntico, a minha cara. para vocês me conhecerem um pouco, eu quero convidar vocês a fazerem parte da minha vida seguindo lá o Instagram. Gente, olha a burrice que eu fiz. Eu não coloquei um papel, um papelão ali por debaixo. Não comece sem fazer isso. Já começou porque eu não falei. <risos> Mas vamos adiante, meus amores. Perdoa. E vamos fazer toda essa aplicação dessa tinta... É, quando você chegar no topo da sua chama, quando eu falo topo, é aí onde estão fazendo risco agora. Você vai fazer como se estivesse desenhando essa chama mesmo. Desenhando, tá bom? E faz isso novamente. Na terceira aplicação da tinta, você já vai deixar essa tinta um pouco mais forte. né? Você não vai misturar tanto. As coisas vão acontecerem, você vai perceber isso nas próximas etapas do vídeo, de forma muito tranquila se você vê aí que o negócio ainda não está acontecendo fique tranquila É sua primeira vez fazendo essa essa estilização essa customização na sua peça e se você tem medo aplique antes em um pedaço de tecido para depois você fazer na sua calça e aí você vai sentir mais firmeza para fazer o trabalho acontecer na sua calça essa é uma outra dica que eu quero te passar para que a confiança seja desenvolvida nas suas mãos e você possa pegar a tinta e fazer esse negócio acontecer. Então vamos lá, vamos adiante. Quero lembrar aqui para vocês conhecerem os outros vídeos que nós temos no canal, que está muito interessante. Vou pegar agora a tinta amarela, olha, misturar um pouco com a tinta vermelha e vamos dar uma nova cor laranja, sim. Perceba que eu deixei um espaço no meio, e esse espaço no meio são as mudanças de cores que vão acontecer. É, nós vamos aí fazer um trabalho, né? Com o um degradê de cores, e agora eu apliquei esse amarelo da mesma forma lá do início, com leves batidinhas, e essas batidinhas vai ajudar a tinta a se incorporar no tecido. E quando chegar lá em cima, nós vamos desenhar essa chama essa chama. Ai, gente, eu tô amando essa chama, tá demais, né? tá, lindo. tá lindo. Tá lindo, tá lindo mesmo. Então, desenha esse final, passa um risco final, percebe que eu tô dando batidinhas e depois eu passo um risco para as batidinhas não ficarem tão marcadas também. Outra dica, sempre olha o lado do seu desenho original, olha pra ele, porque é nele que tudo vai acontecer, você olhando para ele, você vai ter uma identidade na sua mente, está seguindo a sequência da, do primeiro desenho, tá bom? Olha, olha e vamos lá. Agora com o amarelo, nós vamos preencher o meio. Sempre use, meninas, essa mão de forma muito leve, né? De forma muito. Não deixe só impressão essa mão pesada. Então use o dedinho como apoio ali na sua, na sua calça, se você precisar. Porque isso vai dar leveza do, do seu desenho acontecer. Sempre faça uns rabiscos subindo com o amarelo. Olha que a chama já se forma. Aí, com o auxílio de uma água, eu vou tirar um pouco do excesso. Perceba que ela já vai se misturar ali um pouco. Olha, gente, como as coisas já começam a acontecer. Vou pegar um pouco da tinta amarela com branco e vou dar uma iluminada, uma luz. Quando você usa as cores mais claras, você aumenta a luz do seu desenho. E é isso que eu possa aplicar um pouco né, de vermelho ali no meio. E você vai fazer esse jogo de cor aí, é, percebendo o seu desenho original, onde você precisa deixar um pouco mais forte... Ele agora, nos próximos passos, você cobrir o desenho com preto. Faça isso, faça por etapas. Use primeiro o preto, depois o vermelho, depois o laranja, depois o amarelo e o branco com o amarelo para dar cor à luz, tá certo? Usando o preto. Olha o resultado, eu contornei todo o desenho, conforme eu falei com você. Vou agora passar ali uma camada com água da minha peça para dentro e vou fazer todo o processo conforme eu ensinei para vocês das cores e olha o resultado e nesse nessa finalização que eu posso falar que é uma finalização espelho é onde você vai olhar mais para seu primeiro desenho que você fez e você vai se inspirar sempre ali nos contornos eu aconselho você é, deixar essa peça aí bem aberta sempre olhando para você ver onde é que você precisa deixar mais parecido com o outro lado da perna, né, que já tá pintado, já foi feito o desenho para não ficar diferente. E eu sempre vou fazendo isso. E se você quer conferir os resultados, eu vou postar na é, amanhã, amanhã, vou postar algumas fotos dessa peça, já tenho, na verdade, já tenho algumas peças lá com foto, essa também, para você acompanhar e ver o resultado, como fica, de, como ficou dessas fotos. Então, segue o Instagram Paula Tavares, oficial, e você vai ter todo o detalhe aí dessa peça linda, super autêntica e a sua cara, porque foi você que eu vou usar as cores agora para ver o que vai ser necessário retocar, então eu uso laranja, eu uso amarelo também para fazer os retoques, sempre dando esses riscos, e aí vem outra dica, use um pincel mais fino para fazer esses riscos, se você tiver, e vai ficar show também, depois eu uso, depois de usar o laranja, agora eu uso sempre nessa sequência, onde está a cor, Onde está o laranja, eu vou usar os riscos ali. Onde está com o amarelo, eu vou usar os riscos ali. Não é solto, vou riscando, não. Onde eu pintei com o amarelo, eu vou fazer alguns risquinhos. Onde eu pintei com branco e amarelo, eu vou fazer alguns risquinhos. Nada é solto, tudo tem um porquê. E aí você vai ver que vai se formar essa chama e vai ficar muito lindo. E agora eu tô usando o branco que é o branco com o amarelo também. Depois, no final, eu vou usar o preto, porque o preto, porque o preto eu vou é, acender mais, né? Deixar um pouco com vida e vai ajudar nesse processo de finalização dessa peça. Eu fiz essa customização apenas na parte da, do fundo da minha calça, vocês podem fazer na frente também, vocês podem aplicar em diversos locais, fazer esse, esse desenho em jaqueta, é só usar a criatividade. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, me incentiva se inscrevendo no canal, se você ficou até o final desse vídeo, parabéns, você está aplicando aí novas técnicas, de aprendizado para sua mente. E eu espero que realmente você possa aplicar. Se você fizer, me marca lá no seu Instagram. Posta a foto e bota Paula Tavares, oficial, para eu ver o resultado. Porque eu vou ficar muito feliz, de verdade. Em ver que você fez e que você aplicou e realizou essa peça, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!